Coloque as peças de acabamento. Agora, parafuse o mecanismo na parte de baixo do assento, utilizando os quatro parafusos menores. Então, encaixe a base da cadeira no assento. Pronto! Você já pode utilizar sua cadeira.